É isso aí então rapaziada, hoje nós vamos falar qual a melhor forma de imigrar para a Austrália e para falar sobre esse assunto a gente trouxe a Mônica novamente aqui no nosso canal para explanar sobre esse assunto, até porque a Mônica é a nossa agente de imigração então ela pode falar sobre isso, que maravilha! <risos> seria a melhor forma de imigrar para a Austrália hoje? Hoje uh... Bom dia, né? Ou boa tarde, boa, Ou boa noite. tarde, boa noite, exatamente. <risos> Até porque estamos no futuro? É verdade. Então, a melhor forma de você emigrar para a Austrália, na realidade, é o Skilled Visa. Então, é um visto em que, se a sua ocupação estiver na lista de demanda, você tem mais chances. Como é que esse visto funciona? Ele funciona por um sistema de pontuação. Então, a sua idade, a sua experiência de trabalho, o seu nível de inglês, tudo isso ajuda você a somar pontos. Esse General Skill Advisor é baseado em três passos. O primeiro passo é onde você faz o reconhecimento das suas qualificações, onde você faz o reconhecimento da sua experiência profissional, onde você faz o reconhecimento do seu nível de inglês também. Depois você tem o um passo dois. Esse passo dois é quando você fala para a imigração, olha, eu gostaria de aplicar para essa vaga. Aí você faz essa carta, uh, essa Expression of Interest, como eles chamam aqui. Aí depois você fica aguardando a imigração de chamar. Como se fosse uma vaga de trabalho, sabe, você está aplicando, mas para você aplicar você tem que ter todos os requerimentos essenciais para você se qualificar para aquela vaga de trabalho. É. Então, é assim que funciona o General School Visa, nesses três passos. Como eu mencionei, ele é baseado no sistema de pontos, como que você acumula os seus pontos? Pela idade, pela sua formação acadêmica, Perfeito. pela sua experiência profissional, é. pelo seu nível de inglês. Quando você soma esses pontos todos, você tem que ter no mínimo 60 pontos para você se qualificar para aplicar para esse visto. Ótimo. Como é que você aumenta a sua pontuação? Porque assim, a idade você não consegue mudar. Sua formação acadêmica já você foi. também já tem. Você <risos> pode melhorar, porém você pode melhorar. Se Sim. você tiver um curso VET, você pode fazer uma pós ou você pode fazer um curso universitário um diploma um de... que, possa que possa enriquecer, enriquecer exatamente e melhorar o seu sistema pontuação. A pontuação. Ótimo. Agora, como é que você pode melhorar? O inglês é um dos componentes de pontos. Se você tiver um nível de, de, de inglês bom, você consegue pegar uma pontuação boa. Essa pontuação vai te ajudar. Por quê? Porque apesar de você só precisar de 60 pontos mínimos para você se qualificar para aplicar, isso não quer dizer que você vai ser chamado para aplicar. Porque como é que funciona? Cada ocupação tem o um número de vagas. Se a sua ocupação estiver na lista de long term, você então tem três opções de visto, que é 189 e 90489. A Mônica, eu sou formada em engenharia mecânica. Não é? Eu tenho cinco anos de experiência e o meu nível de inglês ele é muito bom. A imigração para uh, de mecânica, por exemplo, tem 5 mil vagas abertas. Agora, eu estou aplicando, eu tenho uma soma de 60 pontos. Agora, se eu tiver outra pessoa aplicando também com uma soma de 80 pontos, a imigração vai chamar quem tem mais pontuação. Com certeza. Perfeito. Então, dentro... Se você tiver 60 pontos, você, você tá... vai ficar atrás da fila. Exatamente. É como se tivesse uma piscina. Todo hum. mundo lá dentro. Você só pega quem tem mais pontuação. Perfeito. Então, para você melhorar o seu, os seus pontos, inglês... É um, um, um base. Um dos pontos que auxiliam muito para você. Exatamente. Então é um ponto base, né? Então, se você está aí no Brasil, não sabendo ainda se você quer fazer um curso vet, quer fazer uma pós-graduação, se o seu inglês ainda precisa de ser de melhorar, eu então recomendaria você vir fazer um curso de inglês aqui, Sim. um preparatório do IELTS, do PTE, de um curso que irá ajudar você no futuro. Perfeito, isso vai enriquecendo a pessoa, o inglês da pessoa, e vai aumentando as chances de ficar aqui porque aumenta Exatamente. a nota. Exatamente. A, a, isso. Absolutely. <risos> muito bom, muito bom. Isso mesmo. Então é importante saber que a forma de você migrar, essa é a melhor forma, porque se você for aplicar, tem outros tipos de visto sim, tem um o work, work Visa, que é um visto em que você é sponsorado por uma companhia, porém... Que é o as antigo no... visto de sponsor, que todo Exatamente, mundo fala. Exatamente, que é o antigo 457. Isso mesmo. Só que o antigo 457 não pedia experiência de trabalho. Aí que tá. Enquanto que as novas regras dos vistos de trabalho pedem experiência de trabalho. Então, você que tá aí no Brasil e gostaria de vir pra Austrália, tem uma formação acadêmica, tem experiência profissional, tá na idade em que a pontuação você consegue pegar a pontuação máxima, o General Skill é a melhor opção pra você. Porém, é importante você saber, se você estiver dentro da Austrália, você tem que ter outro visto, porque quando você aplica para o General Skills Visa, você não recebe um visto para ficar dentro da Austrália aguardando a carta convite. Então, você tem que ter um visto válido. Durante todo esse processo. Sim, que seria naturalmente o visto de estudante que o pessoal utiliza. Exatamente. Que exatamente, eles utilizam o visto de estudante para estudar o inglês, enriquecer em pontuação e fazer essa aplicação e aguardar a chamada deles. Uhum. Então, resumindo, o melhor visto para você ah, emigrar para a Austrália seria mesmo o General School Visa. Pelas razões que nós mencionamos anteriormente, se você tiver formação acadêmica, se você tiver experiência profissional, se o seu nível de inglês yes. for bom... Esse é o visto melhor para você. Que maravilha. Muito obrigado pela sua explicativa. Muito bom mesmo. Eu acho que deu para tirar um pouco das dúvidas das pessoas que tinham é. É, frente a imigrar para a Austrália. Como fazer isso? Então é isso aí, galera. O certo é estudar, trabalhar, se formar e vir para cá formado com skill e com inglês, Onde vem uhum. inglês vem para cá que a gente ajuda vocês e não esquecendo você que está afim de vir para a Austrália para estudar, fazer intercâmbio, mande um e-mail para o travel.com que o nosso time de consultores irá ajudá-lo a formar esse projeto para vocês virem para a Austrália ou melhor você pode entrar no nosso site no travel.com ou twistintercambio.com/barra orçamento, deixa suas informações lá no site que a gente vai responder você em seguida. Não se esqueça, dá um curtir no nosso vídeo, também se inscreva no canal, aciona ali a sinetinha que tem em algum desses cantos aqui para que você seja é, citado, para que você seja lembrado dos próximos vídeos e muito obrigado pela atenção de todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, muito obrigado única e bom. a gente se vê, até a próxima, até tchau, a próxima. tchau tchau. tchau.